Será que Jesus foi iniciado nas ciências ocultistas e mágicas do Egito? É claro que não e nesse vídeo eu vou te explicar porquê. Um dos motivos que me levou a gravar um vídeo a respeito desse assunto é que uma pessoa essa semana veio trazer uma afirmação de que Jesus aprendeu com as ciências ocultas do Egito a fazer os sinais e maravilhas que ele fez ali nos relatos dos evangelhos. Na verdade, não é muito incomum encontrar esse tipo de afirmação, porque eu já ouvi, inclusive, o meu pai físico afirmando alguma coisa do tipo. Se a gente for fazer uma análise do ponto de vista histórico, a partir dos evangelhos fica muito claro que, por causa da perseguição que Herodes impôs sobre Israel, algumas famílias acabaram decidindo sair daquele contexto e, por exemplo, migrar para alguns lugares vizinhos como por exemplo a gente tem a figura de José e Maria que decidiram pegar o menino Jesus e levar até o Egito quando ele estava numa condição de recém-nascido e aí por causa disso muita gente acredita que Jesus acabou fazendo algum tipo de iniciação lá e voltou quando adolescente já manifestando poderes sobrenaturais mas na verdade isso não está muito de acordo com os relatos históricos que a gente conhece e como exemplo a gente pode analisar o início do evangelho de Mateus vendo que Jesus costumava comparecer à festa de Páscoa com os seus pais, José e Maria. E além disso, os próprios historiadores dizem que Herodes, após o decreto que ele emitiu para matar os primogênitos, ele acaba vindo a falecer dois anos depois. Então a gente entende que José e Maria não devem ter demorado muito no Egito, Tão logo quanto possível eles devem ter voltado para Israel. Então a gente imagina que Jesus deve ter ficado no Egito aproximadamente dois anos ou no máximo dois anos e meio. Isso significa que não daria tempo dele fazer uma iniciação com os magos do Egito. Até porque o Egito naquela época não tinha uma função propriamente educativa no sentido de formar magos assim como a gente vê em relatos ali na época de Moisés. E os ocultistas e alguns esotéricos costumam fazer esse tipo de afirmação para cima de Jesus porque eles tentam explicar o sobrenatural de Jesus em que ele tinha muita sabedoria e carregava muito poder consigo mesmo porque eles não conseguiam entender qual era a relação, de onde tinha vindo tanto poder. E é por isso que é importante se atentar para o início do ministério de Jesus. Você percebe que somente quando ele tinha aproximadamente uns 30 anos é que ele decide ingressar no seu ministério e o ponto de partida de Jesus é ser batizado por João Batista, ser batizado nas águas. Logo quando Jesus é batizado nas águas, ele levanta e então desce o Espírito Santo em formato de pomba sobre Jesus, sinalizando um batismo no Espírito Santo, ou seja, um revestimento de poder. Isso que está diretamente associado com os dons do Espírito Santo, como a gente vê também relatado em Atos 2. E é só a partir desse momento, quando Jesus tinha aproximadamente seus 30 anos, é que ele começa então a viajar pelas cidades e manifestar sinais de cura, libertação de demônios e mesmo operação de milagres. Isso quer dizer que se Jesus tivesse aprendido a ciência ocultista dos egípcios, ele já deveria estar realizando esses milagres, antes de ser ungido, antes de ser imerso no Espírito Santo. Mas na verdade não é isso que aconteceu, a gente não percebe pelo menos nos quatro evangelhos, que são os mais conhecidos, relatos de que Jesus fazia operações de sinais miraculosos publicamente. A gente não vê que isso acontecia a não ser em alguns relatos apócrifos. Mas claramente é possível analisar esses apócrifos e perceber que eles foram escritos dentro de uma linguagem diferente daquela que os textos eram escritos no primeiro século. Isso significa que essas histórias têm uma característica muito mais mitológica do que histórica. O que também não quer dizer que todo mito seja falso ou que não tenha um fundo de verdade nele. E eu achei importante contar essa história para você, porque muitas pessoas ficam presas nessa ideia mitológica de que tal pessoa ela já nasceu assim, com todos os dons, com todas as capacitações, como se ela não tivesse que passar por nenhum processo, como se ela não precisasse ter que nascer de novo. E os dois batismos que Jesus recebe, um na seguida do outro, sendo imerso primeiro na água e depois no Espírito, apontam que é isso que a gente deveria fazer para começar uma nova história com Deus para nascer de novo para uma nova vida. E entendam que essa linguagem simbólica do batismo não aponta para o rito como se fosse alguma coisa capaz por si mesma de produzir uma transformação em nós mas simplesmente nos ajuda a comunicar, como se fosse uma linguagem, como essa que eu estou falando em português com você aqui. Uma linguagem para comunicar algo que Deus quer fazer e decisões que a gente quer fazer com Deus, de maneira que isso fique muito bem estabelecido, fique muito bem concretizado, para que depois a gente não fique imaginando que foi uma ilusão ou alguma alucinação que supostamente a gente tenha tido. Então é importante que a gente passe por momentos em que a gente vai concretizar algumas ações, porque isso vai testemunhar de alguma maneira para nós mesmos e para as outras pessoas e também para todos os tipos de espíritos a respeito de qual é a decisão que nós tomamos diante de Deus. E é isso que eu quero dizer com o fato de que, na verdade, não é o rito que nos liberta. Ele simplesmente funciona como se fosse um instrumento para a gente concretizar as nossas ações, como se fosse uma linguagem de comunicação espiritual. E se você ficou curioso em saber como é possível nascer de novo, morrer para a velha vida e nascer para uma nova vida com Jesus, será que é possível que ele possa zerar a nossa própria vida, a nossa própria história? Então dá uma olhadinha nessa live aqui que eu fiz com os irmãos a respeito desse assunto e a gente se vê nas próximas palavras. Falou!